Fala galerinha, eu sou o Norberto, pra quem ainda não me conhece, isso aqui é mais um vídeo do canal Elefante Literário e hoje eu vim trazer uma tag, que quem me marcou foi dessa, do canal Louca dos Livros, que se chama Tag Dias da Semana. E como o próprio nome já diz, né? A gente vai ter que relacionar os dias da semana com alguns livros. Começando pelo domingo. Nessa teia aqui, na né? minha semana, particularmente, começa na segunda-feira. Mas domingo, um livro que você não quer que termine ou que você não quis que terminasse. E o livro que eu tava lendo, não quis que terminasse de jeito nenhum, porque tava muito bom, foi Teto pra Dois, de Beth O'Leary. O'Leary? Não sei direito o nome dela, vou deixar aqui o livro do lado. Inclusive, dava um vídeo, né? Frases que todo mundo sempre diz. Não sei pronunciar direito nome, falar as coisas ao contrário. Então, Teto Pra Dois foi exatamente isso. Foi um livro de romance que eu já sabia que ia ser bom, assim, esperava que fosse ser bom, porque as pessoas estavam falando muito bem dele. Quando eu peguei pra ler, foi simplesmente perfeito. Eu li em conjunto com Alisson Operinho. eu vou deixar o canal dele aqui em cima, inclusive Alisson Onde Estavam você. E é isso, sabe? Não quis que terminasse não, quis que tivesse mais páginas, porque tava muito boa aquela história. Normalmente eu não gosto de romances e tava simplesmente amando demais. Foi tudo pra mim. Agora, na segunda-feira, é um livro que você tem preguiça de começar. Eu tenho tenho vários livros na né? estante que eu tenho preguiça de começar, e um deles é Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, de Felipe Castilho, que as pessoas, né, teve uma época que estavam falando muito, falando muito bem. Peguei e comprei, né? Vou ler esse livro, finalmente. Comprei a degravação é ótima, mas nunca li e tenho, inclusive, preguiça de começar, assim Inclusive, agora que eu tô vendo pela primeira vez, que tem umas ilustrações no meio, umas páginas coloridas, não sei o que Eu vou parar de folhear, senão vou pegar spoiler, eu sempre faço isso. <risos> não sei sobre o que fala, mas também tenho preguiça de começar e tá ali. Por enquanto, ele tá só olhando pra mim. Terça-feira, um livro que você empurrou com a barriga ou leu por obrigação. Olha, minha gente, alguns livros eu empurro com a barriga. Vou confessar aqui. Todo mundo faz isso, eu acho, né? Inclusive, tem dois aqui que eu meio que empurrei. E deixei pra metade. Tem uns livros bem assim, que não foram boas experiências pra mim nessa pegue. É, Lírio Azul, Azul Lírio, o terceiro livro, que eu li recentemente de Maggie Stiefvater. Esse aqui é o terceiro da Saga dos Corvos. E eu empurrei com a barriga, sim. Inclusive, já gravei até um vlog. Vou deixar aqui nos cards também. Eu falando como é que foi a minha experiência de le e essa aqui é uma série que eu gosto, mas não é uma série que eu tenho vontade de ler. Foi isso basicamente que eu disse no vlog. E é esse o pensamento que eu tenho. Foi um livro que eu, como é? Li por obrigação não, porque eu queria terminar. Mas eu empurrei com a barriga um pouquinho sim. Em algumas partes, talvez várias. Quarta. Um livro que você deixou pela metade ou está lendo no momento. No momento eu tô lendo A Dança da Morte. E pronto, não deixei pela metade porque eu tô lendo ainda. <risos> tá acontecendo a Maratona de Halloween nesse mês de outubro todo. E eu pretendo terminá-lo este mês. Mais um livro que eu deixei pela metade, um dos livros, porque tem vários livros que eu abandonei na minha vida. É esse aqui, ó, o famoso. Chega, não sei nem como é que eu mostro aqui. Cadê a frente dele? Eita, tá ao contrário. Ó, vai cair tudo. Esse aqui, S, de J.J. Abrams e Doug Dorst. Quem não lembra de S, né, minha gente? de quando foi lançado esse livro, todo o bafafá, todo o burburinho em cima dele. A gente até fez um projeto de leitura de S, lendo S, hashtag lendo S, aqui no canal junto de Yara, do canal Conto Encanto. Vou deixar, se eu não consigo deixar aqui nos cards, vou deixar no box de descrição a playlist que tem de algumas lives até que a gente chegou a fazer, mas parou a leitura na metade. Eu não sei em que ponto mais a gente parou. Eu não sei né, se eu vou voltar a ler, se eu vou pegar algum dia, mas eu sei que por enquanto ele tá aqui na estante. Inclusive os, os anexos, que vem vários, estão todos aqui, ó, espalhar. E daqui pra que eu junte isso tudo de novo nas páginas certas, que eu nem sei quais são mais... Ah, meu Jesus do céu, tem que ter muita paciência. Então esse foi um livro que eu deixei pela metade. Não sei nem se foi na metade, porque a pessoa lê, aí depois tem que reler, depois tem que ler de novo. São várias histórias intrincadas, né, pra quem não sabe. É tipo um livro antigo que foi encontrado na biblioteca. Aí uma menina faz umas anotações e aí bota de volta. Aí quando ela pega de novo, tem outras anotações respondendo as anotações dela. Então são várias histórias dentro do mesmo livro. É, eu não tenho muita vontade de ler não. Por enquanto ele vai ficar pela metade ali. Quem Quinta-feira, o livro de quinta um livro que você não recomenda. Não existe, acho que não existe um livro que eu não recomendo assim. E mais o um que eu trouxe aqui pra responder essa questão, pra exemplificar, é Todas as Coisas Belas de Matthew Quick, que não é um livro que eu recomendo, como eu acabei de dizer, mas é um livro que eu não, não sei dizer se eu não gostei, também é uma expressão um pouco forte, porque tem várias passagens legais, eu posso dizer isso assim, e dizer que não gostei ao mesmo tempo, até marquei várias coisas, mas não foi um livro que me prendeu atenção, é um livro que eu não lembro de nada da história, não me prendeu eu mesmo, eu não, não consegui me sentir próximo dessa história, talvez eu leia um dia de novo não, <risos> também vou dizer que não, porque normalmente eu não releio livros, imagine um livro que eu não gostei muito mas eu fiz várias marcações, tem algumas coisas que se aproveitam, obviamente, e é o livro favorito de muitas pessoas, então pode ser que você goste também, o link pra comprar esses livros vai estar tá aqui no box de descrição, inclusive um link pra cada um deles, para ficar mais fácil pra você, vou aproveitar pra lembrar que dia 13 e 14 agora vai acontecer a Prime Day na Amazon certo? Vai ter um monte de desconto Reza a lenda que vai ser melhor que a Book Friday, se Deus quiser a gente vai encher os carrinhos da gente e vai todo mundo pagar pouquinho por isso. Agora, se você ainda não é Prime, né, se você ainda não tem a Amazon Prime, eu vou deixar aqui também no box de descrição um link por onde você pode assinar. E olha o melhor, é que você tem um mês grátis, né, antes de começar a pagar. E depois que você começar a pagar, se você quiser continuar, só paga 990 por mês. Então vale super a pena se você estiver disposto a investir nisso, porque você vai ter muitos descontos, vai ter frete grátis na maioria das coisas, né, que você for comprar. Tem lá os produtos selecionados pra isso. Ainda tem Amazon... Prime Video pra assistir suas séries, é, Prime Music. Ainda tem acesso a outro negócio de leituras que tem, que não é o Kingdom Unlimited, que também vai ter um link aqui no box de descrição pra você assinar, se você quiser. Mas o Prime vale a pena, porque é um mês grátis, você não paga nada mais por isso, né não? Depois você pode até assinar e depois cancelar, depois que passar o um mês. Agora, sexta-feira, finalmente chegando no final de semana, você vê que o domingo já passou, sexta. Um livro que você quer que chegue logo, lançamento ou compra. Tipo uma história de amor, é o livro que eu diria aqui, mas ele já chegou, então, né, tô muito feliz com isso. Então agora a minha próxima expectativa é pro lançamento de, vou ter que ler aqui porque eu não sei, A Song of Wraith, Wraith and Ruin. <risos> De Rosian A. Brown Vou deixar a capinha dele aqui Ele vai ser lançado no ano que vem, 2021 Pela editora Literalize Eu tô ansioso por essa leitura Léo Oliveira, do canal Leitor a Mais, falou sobre esse livro Rasgou elogios, fiquei com muita vontade de ler Assim como muitas pessoas, tá morrendo de vontade de ler Porque é um livro de fantasia Escrito por uma autora negra que tá dando O que falar nos estrangeiros Sem falar nessa capa que é perfeita E na sinopse também, né? Parece que é muito bom Tô ansioso pra ler? Tô sim E aí a gente chega finalmente no sábado Um livro que você quis começar novamente assim que ele terminou. Esse livro, não por nada, assim, na verdade por alguma coisa, obviamente, <risos> mas é, eu estou pensando em acabar com tudo de Ian Reid, que teve filme agora pra Netflix, né, e eu assisti o filme, inclusive, não gostei muito, mas é porque, né, que eu queria começar de novo, minha gente, pra pegar todas as referências que eu não peguei na primeira leitura. Quando chega no final, que o leitor recebe todas aquelas informações, todas aquelas revelações que as coisas começam a se clarear, né, sobre a história, toda aquela confusão passa, você vê, eita mesmo, isso que foi dito. Então, eu queria ler de novo, né, pra o okay, quê? Caçar essas coisas que eu não fui pegando ao longo da história, pra saber já o que, é que ia acontecer no final e desvendar tudo antes que o livro terminasse. O que não aconteceu no meu caso, mas muitas pessoas fizeram isso, que eu tô sabendo. Então, é isso. Se você ainda não conhece essa técnica, quer fazer no seu canal, quer fazer no Instagram, no Twitter, Faça, vamos todo mundo ser feliz e se divertir A gente tá em Halloween, época de Halloween, né? E tá tendo a Maratona Literária de Halloween Live todos os dias em vários canais diferentes aqui do YouTube Segue o Twitter da Maratona, vou deixar o usuário aparecendo aqui Pra você ficar por dentro de quais canais tem que acompanhar Inclusive, segue logo todo mundo Tem um vídeo, eu vou deixar aqui nos cards Ou no box de descrição, se não couber nos cards Onde eu mostro a minha TBR E na descrição desse vídeo tem todos os canais que estão participando, tá? A Maratona tá sendo organizada por Belina Souza e tal uma maravilha. Obrigado a Deus por ter me marcado para fazer essa tag, É uma tag super simples, super divertida também, bem rapidinha de fazer, tranquila. E hoje começa é segunda-feira, nada melhor que uma coisa tranquila para começar a semana, né? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se ainda não se inscreveu nesse canal e gostou desse vídeo, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like que vai ajudar bastante. Segue o Elefante Literário nas redes sociais e lembrando, qualquer compra que quiser fazer na Amazon, compra com o link que está aqui embaixo, tá? Se puder até favorita que é melhor ainda. A gente se vê já, já aqui no Elefante Literário. Valeu.